E salve, salve tropinha, como aqui para mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vou estar aqui para trazer aquele solo ranqueada brabox para vocês Bom mano, eu tô voltando com esse estilo de áudio, né, que eu gravo a gameplay E boto meu áudio por cima, tá ligado? E tipo mano, eu acho que ficou muito maneiro o último vídeo Se você não viu, é, eu vou tentar colocar aí no card aí em cima ou vai aparecer no final do vídeo. Só você entrando no meu canal, aproveita e já vai se inscrevendo aí. Um doidão veio aqui me atirando, ruxou que nem toma a capa. ai do Briseira Pedrão. Então, galera, bom, esse cara aqui foi muito bom, mano. Ele poderia só ficar na contenção ali, esperando eu... Procurar ele, ou meter o pé, ele estaria vivo até agora, né? Foi muito burro. Não façam isso, rapaziada. Bom, mano, esse cara, ele tava silenciado, mano. Não dava pra ouvir esse desgraçado. Aí eu... Eu não tava percebendo onde que ele tava, mas ele tava... Ele tava ali, ó. No esquipim. Aí, beleza. Procurando o cara. Aí o cara ruxou sei lá. Deve ter apertado o botão errado. E jogou o gelzinho ali na contenção. Eu joguei o gelzinho pra ver se ele ruxava, mano. ele não ruxava de jeito nenhum. Que? Que sacanagem! Mais suave. Bom, aí ficamos nessa troca-troca de amor aí, né? Por causa que ninguém retirava ninguém. Aí eu fui lá, meti meu pé, né? Pegando o cover, obviamente, ó, óbvio. Pro cara não matar eu, né? Eu, não sou, eu sou platinado, mas não sou boot. Ah, falando isso. Rapaziada, eu tô na minha conta secundária. Beleza, por isso que eu tô patinado Tem, tem, tem, tem, tem, tem, rajadão está na mente de sano. Aí ele pegou, be beleza, me rajou, rajou ele também. Só que engraçado que o meu colete não ficou nada blindado, velho. Tá de sacanagem. E galera, se você não deixou o like, deixa o like aí, doidão. A mão não vai cair, não, desgraça. Então, rapaziada, bom, já vai deixando o like, se inscreve no canal, mano. E bora bater aí 50k 50k não 50 inscritos, doidão. Aí o cara já puxou a 12 lá. A 12 ali. Errou o estilo, errei o tiro de MP40 também. Puxei a grossa. Olha o dano vermelho. Rajadão, Rajadão, entendamento. Nossa, e o cara ainda me deu capa, velho. Tá de suco mins. E o cara ainda me deu capa, doidão. O cara não era boot, nada Mando do céu, velho. Olha isso. Eu vi o cara ali já já chegando pro lado, beleza. Aí o cara colocava a cara da dava rajadão. O cara colocava a cara da dava rajadão. Aí eu tentando pegar as costas dele ali, ó. Só que não tem como. Só descreve. Só tem a janela. Aí eu peguei cheguei por aqui mesmo. Dei rajadão nela. Ela me deu um capa ali, sendo é me Aí eu meti o pé. Tentando puxar a capa. O bagulho bugou. Aí eu tentei matar ela a capa de pistola. Só que não deu certo. Por causa que ela já tava totalmente meada. E ela parecia que ficava mudando de posição. Alguma coisa assim. Por causa que a minha mira não grudava na cabeça dela de jeito nenhum. Doidão. Aí beleza. Esse cara do drop foi muito burro. Ao invés dele dar a kill pra mim, não. Esse desgraçado preferiu se matar, velho. Tá de suco, Aí esse cara aí tomou rádio adão sangue do por a prey. Aí já coloquei um gelzinho ali pra ver se ele se ligava. Olha que imbecil, mano. Muito burro, velho. Ele se matou na própria mina. Ou oh, lança granada ou granada, alguma coisa assim. Desgraçado já chegou, mano. Hoje eu tô tipo Frozen. Quem é MC Caveirinha, rapaz? Quem é MC Vicente? Hoje eu tô tipo a Frozen. Mas eu sou a Frozen. Let it go. Essa é minha vida do... Não sei mais o que rima. <risos> Eita, doidão. Já tomou aquele famoso radiadão. Famoso capa... Capa dos boots. Capa amarelo, doidão. Capa amarela pelão. Então, galera, já tô indo aqui na conexão pra pegar meu loot ali. Porque eu tô o 10 E, meio Deus do céu, Mano, quando a mochila 3, ela já chega... Ela fica lotada, mano. Chora. Na moral. E principalmente se você tiver 125 de bala de AR, velho. Chora, na moral. Chora muito. Chora, boy. Na moral. Eu, eu tinha visto um cara subindo ali na casa L. Alguma coisa... Alguma casa ali. E o cara não saía. E eu não via o cara. O cara não me via. Não me atirava. Aí eu... Aí meu bagulho bugou, não tava conseguindo lutear direito. Aí. Aí. Ah, não, foi agora não. É agora, agora, agora. agora. Aí eu não tava conseguindo nem lutear direito. Aí eu achando. Eu procurando bala de SMG ali. Não achei de jeito algum. Ah lá. Agora que bugou, ó. Ó. Aí o cara consegue me dar um tiro de AW, parece, mano. O cara me dá um tiro de AW, velho. Aí eu já fico cheio de medo de já estar tá com o gel ali. Por causa que hoje eu tô tipo Frozen. Haha bem! Toma esse Aí eu já, já fui jogando já, não sabia nem para que direção era, mas eu tava jogando de lado direito, tô nem aí. E deu certo. Isso que é o importante. Aí, beleza, eu já peguei aquele kit, um caso que, no mínimo, quando você tá no solo, alguma coisa assim, mano, sempre pega bastante kit. No mínimo, tu pega uns, uns, deixa eu ver, uns 10, uns 8 kit. 10 não, uns 8, uns 6, uns 7, por aí, tá ligado? De novo, tentando matar o cara e o cara não morrer. Aí, eu errei esse tiro e falei, ah, quer saber? Dane-se, toma. Toma, -me. Aí o cara lançou uma chuva de granada e conseguiu me dar um hit. essa desgraça de granada. Mano, o cara achando que ia me matar na granada. O cara acha que eu sou boot, não é possível. Aí, eu rap raparei meu kit. Meu colete. Mas eu tá aqui. Eu, eu lembrei que tinha o upador aqui. Aí eu peguei e tentei. O pau, meu colete. Mano, esse cara é muito cagado. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha lá. Macho do céu, velho. O meu gelo atrapalhou... meu gelo atrapalhou todos os meus capos. Aí depois eu falei, ah, que saber, mano. Vou sair desse gel aqui e vou dar o rajadão dele. E mesmo assim ainda pegou um tiro no, no gel. vai tá aqui o gelo ali na contenção para dar o rajadão exatamente insano. Aí eu vi o cara pegando o facão e metendo o pé ali. Aí eu já cheguei no ruxadão, estranhomente insano. Peguei as costas dele, vá pro vá pro vá pro vá pro vá, vá, vá. ruxadão. Mano, eu nem tentei subir capa por causa que se eu errasse o tiro, mano, eu ia ficar muito ferrado. Por causa que o cara provavelmente ia me dar dois tiros de 12 e vá pro vá, vá pro mim, tá ligado? E era isso, mano. Essa foi a partida insanamente insana, velho. Né? Se você quiser mais vídeos como esse, já deixa o like aí e compartilha. Rapaziada, eu tô aqui só pra falar pra vocês. É... Tô dando trela aqui por causa que nem deu 10 minutos de vídeo. Né? Mas enfim. Bom, galera, eu tô aqui pra falar pra vocês. Deixar o um like, se inscrever no canal, compartilhar pros amigos né? que gostam de Free Fire. E se você puder ajudar mais ainda, é... dê aí sugestões de vídeos que vocês querem. Highlight, sua capa, alguma coisa assim E fica aí com alguns recordes do Free Fire para bater logo os 10 minutos, não é mesmo?